Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. É o nosso vestido menina festeira, né? Que ela faz parte do casal festeiro, né? Então, a gente vai estar tá fazendo ele hoje aqui no canal. Olha só que lindo, gente! Um lado ele é Réveillon, olha só. E o outro lado, ele é o nosso Natalzinho básico, é o nosso vermelhinho básico de Natal. Então...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 Né? Deixe um comentário aí pra gente se você gostou, se você curtiu esse modelito, se você quer que eu traga mais modelitos assim, compartilhe, né? E também, por favor, gente, curte aí esse vídeo. Quanto mais vocês curtir aí, melhor pra gente aí, tá bom? Ajude a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer essa peça. Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. E meu povo, bora fazer então, o nosso vestido, menina festeira, né? É o nosso vestido do casal festeiro, né? Então, uma parte é Natal, outra parte é a revenhão. Uma parte é Natal, outra parte é né? Então a gente já fez o um menino vídeo passado, e hoje a gente vai fazer a menina, tá? Esse é o nosso casal festeiro, né? Ah, a dupla face, eu já tenho aí uma modelagem de vestido dupla face, porém é de inverno, né? Então eu quis trazer uma coisa mais fresquinha, porque a época do ano agora, Natal, nosso Natal é calor, né? Então não vamos colocar coisas, roupas pesadas no nosso pet, né? Vamos deixar de lado aquele a pijama, né? Aquelas roupas de perninha, né? Aquelas roupas de casaquinho de Natal... Por favor, não coloquem nos bichinhos, nem para tirar foto, né? Incomoda muito. Imagina você com esse calor, ter que colocar uma roupa quente, uma roupa de inverno. Então, vamos caprichar aí nas roupas fresquinhas, né? Então, a gente trouxe a proposta para vocês, né? Que são peças fresquinhas, né? Que é o Natal e também o outro lado é Ano Novo. Como eu já expliquei no vídeo dos meninos... Não tem como eu colocar uma gravata, um laço, ficaria lindo com um laço pomposo, né? Um laço, não tem como eu colocar um, um, uh, um negócio pra, pra guia, né? Não tem como eu colocar uma meia argola pra guia, a não ser que coloque no começo ali, bem no pescoço. Mas não tem, é, é difícil a gente trabalhar com um, um, roupas dupla face, porque a, a gente tem que trabalhar com recorte, porque não podemos colocar nada na peça que vai deixar em alto relevo para não machucar os nossos bebês de quatro patas, né? Porque um lado vai ficar por fora, vai ficar a mostra. Por exemplo, se é Natal, o lado do Natal vai estar a mostra. Mas se no lado do Ano Novo eu tiver colocado uma gravata, tiver colocado um laço, tiver colocado a, a, a, a, a argola para guia, ou uma fivela, vai machucar o nosso bebê, porque esse lado está diretamente na pelagem, diretamente no corpo do nosso bebê, né? Se for um bebê com pelagem longa, vai amarrar toda a pelagem, vai dar nó, vai machucar ele. Se for com pelagem curta, vai estar tá machucando ele. Então, a gente tem que fazer sem acessório nenhum, sem laço nenhum, tem que fazer uma peça que fique bonita, mas que fique confortável para os nossos bebês de quatro patas, ok? Então bora lá. Vamos ao que a gente vai precisar para fazer essa peça. Vamos precisar de dois velcro, tá? Né? Dois casalzinhos de velcro. Vamos precisar de fita dourada e passar fita, tá? Vamos precisar dos moldes, né? Então, para o Réveillon, para o primeiro do ano aqui. Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez no, no nosso cetim prata. E outra vez no nosso voal aqui. Esse voal, ele não é uma tule, tá? Porque a tule, ela, é, ela acaba aqui irritando a pele dos bebês de quatro patas que... Tem pelo curto, né? Então, ele é um voalzinho, ele é bem molinho, né? E ele é trabalhadinho, olha só. Então, uma vez no voalzinho, uma vez no nosso cetim, tá? A saia, a mesma coisa, tá? Uma vez no voal, uma vez no cetim, prata. Tá? Esse molde aqui, duas vezes. E esse aqui, duas vezes. A gente vai usar fivela. Né, para fazer a fivela, a gente vai usar para fazer a fivela esse tecido aqui, ó. Ele parece ser um nylon acropado, mas não é nylon porque ele é bem molinho. Olha só, tá. Olha, é um tecido mesmo, ó. Tá brilhoso. Então, pega um tecido que você tem brilhoso aí. Se você não tiver tecido, você faz com o cetim preto, tá. Aí, se você não tiver o cetim preto, usa o cetim dourado, né, ou o cetim amarelo, né, mas o cetim preto é o melhor, tá? Se você não tiver tecido assim, ele é bem gostoso, olha, não machuca, não é duro. Então, se você não tiver um tecido assim, você pode estar tá fazendo com o um cetim preto, tá? Nada de pôr fivela, tá? E para o cinto, a gente vai usar ah, o dourado, tá? Ó, o cetim dourado. Acetinho tá, ouro, tá? Esse é para o Revenhão, tá? Para o Natal. Para o Natal, esse, esse molde aqui você vai cortar uma vez, tá? No cetim vermelho, tá? Dobrado. O molde da saia, uma vez, dobrada também, no cetim vermelho. Esse aqui também vai um molde para vocês, tá? Uma vez, dobrado. Esse molde vai para vocês, tá? E o nosso cinto, que é o mesmo molde do dourado aqui, é o mesmo molde, tá? Uma vez, né, no preto, tá? Então, uma vez no preto, uma vez no dourado, tá? E esse aqui, mais uma vez pra, para fazer o Natal, tá? Então, são quatro vezes, duas aqui e duas aqui, tá? Aqui, se você não tiver esse tecido aqui, você pode cortar um pedaço, o mesmo, mesmo molde, do fazer a fivela com, esse, com essa cor aqui, tá? Ou com amarelo, tá? Pode fazer com essa cor ou com amarelo. E aqui, você pode fazer com preto, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Então, bora lá, o material, né, que a gente vai usar, bora lá, vamos fazer a nossa peça, começar com a peça ah, de Réveillon, ok? Bora lá. Primeira coisa, a gente vai juntar aqui os nossos tecidos, tá? Aí, ah, aqui, gente, tem uma curiosidade, ó, já tá marcadinho aqui, tá? Essa flechinha aqui tá dizendo que aqui é a, no, é, é a parte de cima do nosso molde, tá? A parte do pescoço. Então, eu costumo fazer um piquezinho aqui pra mim saber, né? Mas caso você não saiba, é só você... Se ligar que aqui é mais curto, aqui é mais comprido. Então, a parte mais curta é a parte do pescoço, tá? Aqui, a vez com a vez. Aqui, a gente coloca direito pra cima, tá? A parte de aqui pra cima. E direita aqui, e a gente vai passar uma costura por tudo aqui juntando as peças, tá? Assim costura por tudo. Outra curiosidade é que essa parte bicuda aqui é a parte que vai aqui, tá? A parte que vai no pescoço, tá? Bora lá, vamos pregar a nossa peça aqui. Ponta aqui, ponta, mais pontuda aqui, parte de baixo, aqui parte de cima, tá? Outra coisa, tá? Essa ponta aqui, ó, pode ver que aqui é mais pontudo do que aqui. Essa ponta aqui é a parte de cima, tá? Parte do pescoço, tá? Ó, parte de cima, tá? Aqui, a ponta é a parte de baixo, vai ficar assim, ok? Bora lá. a parte de baixo. Parte de baixo, a parte mais pontuda é a parte que vai embaixo. OK? Essa parte mais pontuda aqui é a parte que vai aqui embaixo, tá? What <laughs> the- Pegar nossa fita aqui e vamos pregar aqui. Deixa uma sobrinha sempre aqui, tá? Deixa com sobra pra fora, tá? Agora, aqui a gente vai vir passando aqui do outro lado, tá? Ó, vai vir passando a costura desse outro lado. Reserva esse aqui e vamos pegar a nossa saia. Mesma coisa, a gente vai juntar uma com a outra aqui, tá? essas peças. Ok? e vamos pregar nosso cinto já, né? Vamos passar uma costura aqui de fora a fora. Vamos pegar o nosso cos, nosso cinto aqui, ó. Aqui no meio, tá? Vamos vir pregando. Pregamos aqui o nosso cinto, sempre deixando aqui, tá? Pra gente tá tirando, tá? Sabendo, ó, pra gente tá pregando a nossa saia, tá? Aqui vamos pegar o nosso tecido brilhoso aqui pra fazer a nossa fivela, tá? Tá? bem no meio, tá? Vamos conferir onde é que é o nosso meio. vamos fazer um pique aqui pra gente saber onde é que é o nosso meio. Nosso meio é aqui. Então a gente vai pegar o nosso cos bem no nosso meio, tá? nosso pegar nosso nossa fivela, tá? Bem no nosso meio. Então, aqui a parte de Réveillon tá pronta. Como vocês podem ver, não tem nada em alto relevo pra não dar desconforto para os nossos pés, tá? Então, esse lado aqui, como eu já expliquei pra vocês, é, ele é dupla face, então não pode ter nada em alto relevo, tá? Então, tá pronto, tá? Isso aqui a gente reserva, tá? E agora, vamos pegar a nossa parte... De Natal, vamos pegar a nossa saia aqui, tá? Esse molde aqui, o nosso barradinho branco, tá? E vamos pregar aqui, tá? Nossa, senhora. pegado aqui, a gente vai preespontar, né? Rebater essa costura, ó. Virar para cá e rebater aqui. Se você quiser passar uma limpeza na overlock, é bom, tá? Que aqui estamos trabalhando que aqui estamos trabalhando com cetim, e cetim ele desfia bastante. vamos pegar a nossa saia de réveillon E aqui vamos pregar uma na outra. De segurança aqui em cima Sempre é um mundo aqui, ó. aqui vamos fazer as nossas as nossas preguinhas tá que a gente mede para ver como é que vai ficar nossas pregas né aí a gente já faz um aqui e um Aqui então, a gente vai fazer uma, um pique aqui e um pique aqui no meio. Aqui tem um pique, esse pique a gente vai trazer até aqui nesse outro pique do meio aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Até aqui nesse outro pique do meio aqui, e daí vai fazer uma pence. Com a linha vermelha mesmo aqui em cima, tá? A mesma coisa aqui. aqui, tá um pique, aqui tá o pique do meio. Pique a gente vem até aqui no meio, aqui tá o outro pique, a gente vem até na costura do meio aqui. Tá? Fizemos uma duas pences aqui. Agora vamos fazer mais uma pence. Bem no meio aqui, tá? Aqui é o nosso meio. Vamos chegar. Então, aqui é o nosso meio. Pence no meio e duas do lado. E aqui a gente vai fazer mais um, uma pencezinha. Só uma viradinha aqui, tá? Dá um charme a mais na peça. Fizemos uma peça no meio, uma peça mais do lado, uma peça mais do lado. E aqui só demos uma dobrinha para dar um charme na peça, ok? Agora, feito isso, eu vou no overlock dar uma leve franzida. Vamos primeiro aqui, ó. Aqui a gente vai achar o um meio, tá? O meio da nossa peça é aqui. Então, aqui, já achamos o meio aqui, já fizemos as pence da nossa sainha. Eu vou no overlock e dar uma leve franzida. Você pode dar uma leve franzida aqui na reta, tá? Vou no overlock, dar uma leve franzida e já volto, tá? Aqui, dando uma leve franzida, nós vamos achar o meio aqui, tá? Bem certinho. E da nossa peça bem certinho aqui. E vamos pegar aqui. Que a gente já fez um pique. Tá? Parte vermelha vai pra baixo, parte branca pra cima, tá? E aqui a gente vai pegar a nossa assim. Agora, vamos pegar nosso cinto. Vamos passar uma costura aqui no nosso cinto. Virar. Virado aqui, nós vamos, ó, aqui no meio, bem no meio, a gente vai passar uma costura aqui no cinto, tá? E vai vir trazendo esse cinto, só não vai costurar essa costura aqui junto... Que depois a gente tem que pregar um vestido pro outro, tá? Então, a gente vai chegar perto da costura aqui, mas não vai costurar em cima da costura, tá? Continua aqui. nossa fivela. Achar bem o meio aqui, tá? Vamos. Preste atenção aqui, achar bem no meio, para não ficar torto. Como aquela outra peça que a gente fez, que eu fiz antes dessa minha peça pro outro, ficou torta a pivela. Aqui é o meu meio, minha fivela também eu vou achar o um meio aqui, aqui vai a nossa fivela, tá? tá? Primeira costura aqui em cima do nosso cinto, tá? Sem costurar aqui, ó. Costura junto, né? Sem costurar a costura da saia junto. Aqui em cima, como eu disse para vocês, não vai botão, não vai nada de alto relevo. pegar o nosso vestido de Réveillon, nossa parte de Réveillon aqui, tá? Assim. Vamos pegar a nossa peça de Réveillon, tá? Vamos ver onde é o meio aqui certinho. Certinho, vamos fazer um pique. Pra gente saber que aqui é o nosso meio, tá? Ó, tá. pique. Nosso meio certinho aqui também. Vamos fazer um pique. Aqui. E aqui, pique com pique, tá? Pique com pique aqui, a gente coloca um alfinete, porque aqui não pode mexer de jeito nenhum, tá? Aqui é o nosso meio. que aqui a gente só vai arrumando. Então, aqui a gente vai passar uma costura por tudo, só vai deixar aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Bora lá. Pra não ter, pegar a saia aqui Agora vamos fazer piques. Fique respeito, vamos virar a nossa peça. E nós vamos prespontar a peça e já aproveitar para fechar esse buraquinho aqui que ficou, ó. no que a gente dobra aqui, o cinto já vem aqui embaixo, né? A nossa fivela já vem aqui embaixo aí é só espontar a peça aqui, tá? Bora lá prestar atenção aqui também, tá? na nossa peça aqui A nossa parte do Papai Noel e a nossa parte aqui do Ano Novo, tá? Tem que estar tá batendo certinho aqui para não dar erro, tá? Pra gente vem espontando aqui. agora vamos colocar nossos agora vamos colocar nossos belcos como eu disse para vocês no vídeo do menino a gente está com o vermelho embaixo então, vamos primeiro pegar o branco E vice-versa, se você estiver com o branco embaixo, prega do lado do vermelho, né? Agora, vamos pegar o outro lado. Porém, nesse lado aqui, a gente vai colocar o branco embaixo, tá? Porque senão vai ficar com vermelho ali, vai ficar feio, tá? Olha só, que bonitinho que ficou. Que perfeito, olha só. isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o tamanho 2, tá? Pra minha área, né? Ela vai modelar. E fizemos o nosso vestido festeiro, né? Que um lado ele é réveillon e do outro lado ele é natal. Então, é um vestido dupla face, um vestido dois em um, né? Então, tá aqui. Vídeo passado a gente fez o do menino, né? E ficou assim. Eu amei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei, ficou perfeito, perfeito. Né? Amei o resultado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupas pet, bora aproveitar aí as épocas comemorativas, tá bom? E o sucesso é garantido quando Deus tá no negócio, né, gente? Então, bora aí colocar Deus no nosso negócio, né? E. Que Deus abençoe e prospere muito no trabalho de vocês, no negócio de vocês, tá bom? Tenho certeza que, a, que o sucesso é garantido, tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau.